Hey, censuradas! Hoje eu trouxe mais uma dose de filmes com finais felizes. Afinal, nada melhor do que usar nosso tempo com coisas que nos fazem bem, né? Bom, se você tá gostando desse tema, já deixa seu like no vídeo e comenta aqui embaixo. Final feliz, tá bom? Então vamos lá! <música> Eu queria adiantar que as dicas de hoje têm mais um detalhe em comum. Suas histórias giram em torno de diferentes culturas. A primeira é a comunidade chinesa nos Estados Unidos, na qual as protagonistas foram criadas. Nesta comédia romântica, Will é uma jovem cirurgiã com uma carreira promissora e praticamente sem vida social. Sua mãe vive tentando arrumar pretendentes para ela. Mas seus problemas começam mesmo é quando ela, aos 28 anos, se descobre lésbica e se apaixona pela filha do seu chefe, a bailarina Vivian. E aí ela começa a encontrar namoradas escondidas. Mas se vocês pensam que os obstáculos param por aí, estão muito enganadas. A confusão começa mesmo agora, quando a mãe da Will aparece na sua casa inesperadamente pedindo abrigo porque foi expulsa da comunidade onde vivia. A partir daqui, sua vida toma um rumo diferente e essa família vai ter que aprender a lidar uma com a outra e também com seus segredos. Se você quiser saber como tudo isso vai se resolver, é só assistir ao filme Saving Face, ou também conhecido como Livrando a Cara. Agora, que tal viajar para a Índia? Nesta comédia premiada, Nina retorna à sua cidade após a morte do seu pai e depois de três anos fora. Ela reencontra toda a sua família indiana, super tradicional, e decide que vai a qualquer custo salvar o restaurante do seu pai. Para isso, ela tem a ajuda do seu melhor amigo, Bob, que é um drag queen bollywoodiano, e também da Lisa, a mulher por quem ela se apaixona. Juntos, os três vão se aventurar em uma competição de comida que pode mudar o rumo das coisas. E adiciona isso, que o seu maior concorrente é o seu ex-noivo. E aí, sentiu o drama? Este filme se chama Nina's Heavenly Delights, ou em português, Índia, Amor e Outras Delícias. Nossa, chega deu água na boca, né? Então vamos ficar por aqui, mas não se esqueça que de onde saiu esse vídeo de hoje tem muito mais por vir. Então já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e, claro, clicar no botão que está escrito Seja Membro e escolher a melhor assinatura para você. Assim você vai ter direito a diversos vidas por mês com muita dica de viagem e LGBT+. Incrível, né? Então é isso. Um beijo e te espero lá no Instagram com muito conteúdo extra.